Cara, a, a cena metal, cara, é, é uma coisa que guardou saudade pra caralho, porque tá diferente, né? Da, da, tá diferente pra caralho da cena que era antes, né bicho? Só pra eu não assim dar aquela travada. Aí, era e é ainda, eu acho, muito forte, né? Já foi mais forte, na verdade. Na década de 90, porta de cogumelo total... Era do caralho para pra lá ficar marcando e vendo aquele movimento todo. É uma, uma, uma cena que.. que se prende muito ao passado. Mas assim, ser feito de pessoas, o que, é que significa isso pra você? Eu, eu, eu acho que o metal é, é, é a música mais democrática que existe. Que, é... Precisa ter preconceito. Eu camisa amarela aqui. Gosto de metal desde menino. Olha, a relação era bacana, porque o pessoal da banda, o Chacal, o Demist, Mist, o é todo mundo o Holocausto, o pessoal se envolvia junto com os fãs, não tinha frescuragem de nada, trocava ideia, e era disco novo saindo, aquela, aquela chama, né? cada vez mais forte, destruindo BH, e foi, foi excelente, foi simplesmente excelente e memorável. É, eu estou aqui na porta da antiga sede da Cogumelo, e queria contar para vocês um pouco da história do Heavy Metal e do It Hammer. Mas a história é basicamente é essa, assim, foi bem legal, porque foi um lance de, de infância, né, a gente se identificou um com o outro, assim, Resolveu fazer um som, né, que era, que era bem interessante na época, assim, e era total contra o, tudo que estava vindo, né, a gente vindo vindo pro lado ao contrário, né. Na Savassi, e era dividido, que fazia aquelas divisões, entre a galera que gostava de busca extrema e a galera que, que era abrangente a outros tipos de... Dentro de, de, de, de, de, de, do metal, né. e Isso, era na Rua Pernambuco. Na Rua Pernambuco, onde tinha um colégio, antigamente, chamava Champagnat, onde só estudava metaleiro, e o Colégio Santo Antônio, que eram os metaleiros que tinha dinheiro, sacou? Chapaiara, a galera mais arregaçada que ficava lá. Bom, foi inusitado, né? Até então não tinha acontecido, né? A não ser o Mestre for Fate, que já dava algumas... né? Umas é, é, Já cantava com uma, certa, uma uma impostação diferente, né? Sendo um pouquinho chiita, a gente consegue as coisas, né? Olha lá o Oriente Médio pra você ver que beleza. Deixa eu ali comer o um macarrão.